A guerra na verdade nada mais é senão o extrato da essência pecaminosa da humanidade, onde por intermédio dela se demonstra sua total falibilidade. Não existe guerra santa, nem mesmo guerra justa, tendo em vista as atrocidades por ela orquestrada, a falta de amor ao próximo, a sede de vingança e a ambição do poder. Jamais promulgarei a ilusão de vivermos em plena paz, já que oriundo de uma anomalia germinada por uma rebeldia, a da humanidade perdeu a sua integridade, optou por sua egocentricidade, perdendo a sua hedoneidade, deturpando a sua essência, desviando-se da verdade. A humanidade fala de sua própria razão, insuflando a sua cosmovisão, onde cada cidadão consciente ou não faz do seu mundo o seu próprio universo, em que tudo tem que se convergir aos seus princípios, até que o mesmo seja sucumbido por um argumento mais convencente, por alguém mais poderoso e ou mais inteligente. Este deixa de seguir à frente naquilo que imaginou, cujo sua ideologia arquitetou e a sua filosofia de vida emanou. Seja na paz ou seja na guerra, onde paradoxalmente a vida se encerra, na sua morte que nos enterra, pois seja na paz ou seja na guerra, vivamos um lancinante conflito subjetivo de converter, de convencer e dominar, seja numa coletividade ou dentro de um ínfimo lar. Sempre haverá guerra e paz, embora ninguém seja capaz de abrir mão do seu egocentrismo, dirimindo assim o humanismo, que faz da humanidade o centro da questão, dona de sua razão. E ainda que uma sociedade acredite que emane paz, a paz não passa de uma ilusão, já que existem as escórias da sociedade que invadem a nossa intimidade para introjetar a sua arbitrariedade. Desde um miserável ladrão que, com uma arma na mão, comete um latorocínio, destruindo uma família ao matar um cidadão, ou um político voraz, ganancioso, quanto mais, que de tudo é capaz e através de sua corrupção esvazia os cofres de sua geração. E quando uma nação se levanta contra a outra não passa da involução de uma sociedade perdida, pervertida, vivendo no mundo sem ter razão.